Bom, é o seguinte, você quer aprender a criar um canal da forma certa, do jeito certo, da forma mais justa que existe do planeta? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como criar um canal de verdade. Por aí, pela internet, eu fico puto, puto, porque tem milhares de canais que através de outros influenciadores, pessoas que acham que tudo vai acontecer do dia para noite e que induzem muita gente, tá? Aqui existe gente, trabalho árduo, tá? Se você quer criar um canal de sucesso na internet, tem que ralar, ó, tem que ralar muito tá não existe essa de você criar canais Dark canais de filme canal cara esse por aí esses canais não vão muito longe esses canais não vai te sabe te trazer tá um futuro tá lucrativo ao longo prazo tá existe muito trabalho árduo certo muito trabalho quem realmente tem resultado hoje no YouTube são as pessoas de fato que levam a sério que construem um negócio sólido tá no longo prazo com muita consistência, muita relação, entendendo o jogo, entendendo os processos, tá, executando ali o que é de ser executado em tempo real e campo de batalha. E nesse vídeo eu quero ensinar para vocês como criar um canal para você divulgar o seu produto como afiliado, ok? Mas a fórmula certa. Como eu vejo que tem milhares de canais, ok? Que a qual eles como ganhar faturar tantos por dia como afiliado no YouTube, como que é canais X, Y, Z e ganha fature alto e monetize e pega dali. Cara, vocês não vão ver isso aqui aqui no meu canal. Vocês não vão ver esse tipo de coisa, porque eu não ensino isso aqui. Eu fico puto com muitas coisas que, né, com aqueles cambineiros ali, tudo mais. Gente, de fato, eu não quero ensinar isso aqui para vocês, tá? Porque eu não tô aqui para mostrar ilusões para vocês, mas sim uma muita relação, tá? Muita relação. Você tem tá um foco, você se dedicar e saber que aquilo de fato, o okay, que Existe todo um processo por detrás. Certo? Não é feito de qualquer fórmula, não é, fe... não é feito, de... não é feito de qualquer fórmula, não é feito de qualquer jeito beleza porque você não vai ter resultados nesse vídeo aqui quero ensinar para vocês mostrar para vocês como criar um canal para você divulgar o seu link de afiliado da forma correta e alinhada e profissional e entendendo que não é feito de qualquer forma não tá em muitos canais ok no YouTube e pode ter certeza que daqui para frente vai cair muito mais ainda esses milhares de canais que tem aqui no YouTube cara vocês vão ver tá daqui a pouquinho o YouTube já tá entendendo já já tá cortando todo mundo daqui a pouquinho mais uns dias para frente vocês vão ver o que que o YouTube ele vai fazer com todos esses canais que tá agindo de forma incorreta só é para te dar um overview, um alerta uma dica também muito importante um amigo tinha um canal agora há pouco tempo tá uns dias alguns meses aqui atrás faturando sei quantos mil dólares por mês ok o youtube ele identificou cara o que que fez cortou todos os canais dele todos foi, foi lá ó tá passou foi cortou todos todos os vídeos que ele tinha ok então não adianta gente não adianta a gente hoje tentar burlar as coisas porque não vai não vai muito longe tá então construa seja sem aparecer seja aparecendo Ok mas construa um projeto ali construa um negócio sólido tá no longo prazo que isso sim vai ser muito prazeroso isso vai ser lucrativo e vai ser para tua vida inteira que okay, eu vou te ensinar como criar um canal do zero absoluto zero você construir um projeto okay, e aí vir trabalhando de forma consistente e assim você ter resultado no longo prazo como afiliado e assim você poder divulgar os seus links da forma correta não é de qualquer jeito porque quem divulga o link de qualquer jeito tem sendo penalizado bloqueado e também cortado do YouTube e aqui no canal e nesse vídeo eu não vou ensinar para vocês fazer da forma incorreta mas sim a forma justa correta e honesta para você poder crescer ok e poder empreender de verdade e ter um negócio de verdade lucrativo no longo prazo então bora para o nosso conteúdo <risos> Fala galera tudo bom com vocês Miguel Alves aqui sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital e nesse vídeo vou mostrar para você como criar um canal do zero para você vender como afiliado para você criar um projeto de verdade você criar um negócio sólido no longo prazo na internet ok? não cai nessas procaturas por aí de que você vai criar um canal e você vai ter resultados né um pouco em pouco tempo Ok, logo logo essas coisas do tipo e fature tanto e aquilo clica canais Y e Z. Isso não existe, tá bom? Mas existe a forma correta, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui o meu canal, que é bem rapidinho aqui para vocês ver tá? O que eu construí isso aqui, ó, tá bom? Tenho aqui algumas receitas aqui, ó, né de 300 reais, mais ou menos para mim, tá? Recebendo em breve, certo? Esse aqui é meu canal, tá bom, gente? Então, isso aqui eu ralo até hoje, tá? E a qual vocês também participam também aqui, vocês são inscritos aqui. Tá, então eu tenho quatro anos de YouTube. Então, eu tenho quatro anos de YouTube com muita relação. Não é assim que as coisas vão acontecer, tá? Acontecem muitos processos, né? Na nossa jornada. Então, eu quero mostrar para vocês que é possível você criar um canal, e você divulgar os seus produtos como afiliado, tá? Então, eu quero mostrar para você que é possível você quer um canal e você divulgar o seu link de afiliado da forma correta tá Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo que tudo que você precisa saber para montar criar um canal profissional alinhado você não vai perder ele no longo prazo você não vai ter dor de cabeça porque no meu canal aqui nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês facilidade mas muitas relações ó muita relação eu ralo até hoje eu ralo até hoje eu ralo cheio torçoado tá então para entregar para vocês aqui coisas realmente reais beleza então se você já curte tá essas coisas de verdade se isso faz sentido, se isso é, te motiva, se isso inspira para você, o poder pregar aqui, a verdade, ok? Cara, desce aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante para mim, tá bom? E se você já é inscrito aqui no canal, deixa aqui o teu compartilhamento, o seu comentário, o seu like, que vai ser muito importante, também isso vai é, me fazer isso vai me ajudar muito tá e entender que você tá gostando que você tá tendo que é, é, êxito né com meus conteúdos beleza então aqui o nosso processo aqui é bem simples tá vamos começar aqui com a conta no Gmail tá você precisa de ter uma conta no Gmail para você criar tá, o teu canal beleza então todo um passo a passo vou explicar para vocês e mostrar aqui em prática tudo em prática absolutamente em cima de práticas Beleza? Então você vai vir aqui, ó, você vai digitar aqui. Aqui é bem simples, que já deixei aqui aberto a base. mas você vai digitar aqui, ó, gmail.com, tá? Você vai dar um enter, tá? Ele vai carregar para você essa página. Certo? Beleza, tá bom? E você vai clicar aqui, ó, tá? Aqui nessa ou aqui embaixo, você vai clicar ou aqui em cima, tanto faz. Beleza? Você vai clicar aqui em criar conta aqui nessa aba aqui de criar contas do Google você vai colocar aqui coloca o seu nome tá então eu super recomendo porque isso vai gerar autoridade isso vai é, gerar mais valor tá para o Google para ele sim aprovar melhor né e ter mais credibilidade ainda Ok na tua conta especificamente aqui em si tá bom não, não faz de forma madura faz a forma correta coloca o seu nome tá bom vou colocar aqui o Miguel Alves ó Miguel Alves o sobrenome aqui eu vou colocar vou botar aqui meu sobrenome tá? Aqui você vai colocar aqui, ó, muitas das vezes ele vai gerar aqui um nome, de, um nome de usuário, tá? de forma automática, tá? Nesse ponto aqui, tá bom? Você pode ficar tranquilo com isso aqui. Tá? Você pode colocar aqui uma senha, tá? Você colocar coloca uma senha aqui, você confirma a tua senha aqui, tá? Então, de forma automática aqui, ou você pode colocar digitar mesmo manualmente, tá? Ou você pode aguardar é, aquele alguns segundos, ele vai gerar para você, OK? É um usuário automático. O próprio Google, ele vai te dar aqui ok algumas opções disponíveis de e -mail. O que você pode estar pegando aqui, tá? Qualquer é um desses aqui, ó? Tá? Um desses três aqui, ó. Todos são válidos, tá bom? vou pegar esse aqui, ó. Liga o alvo e está, está aqui, ó. Vou pegar esse aqui de baixo. Esse aqui, ó. Beleza? Vou clicar. E perfeito. Certo? Então, tudo que preenchido. Correto. Certo? Vou clicar agora em próximo. Tá? Você pode clicar aqui em próximo. E pronto. Tá aqui nesse ponto. Então, específico. Não vai pedir para você colocar aqui um e-mail aqui de recuperação. Isso aqui ele é opcional. Certo? Aqui você pode... Colocar aqui o dia, tá? O seu nascimento, beleza? E o um mês, o um ano, beleza? E feito isso aqui, você vai colocar aqui gênero. Se você é mulher, vai colocar feminino. Se é homem, masculino, tá bom? Ou você, se você não prefere, ou se você não prefere dizer, você pode colocar aqui, ó. Prefiro não dizer, ok? Ah, eu quero personalizar, pode colocar também, tá bom? Então, isso aqui é bem opcional, esse ponto, tá? Eu vou colocar aqui masculino, né? No caso meu, certo? Então se você preencheu todos esses bloquinhos aqui com seus dados aqui certo, ok? Você vai estudar aqui um próximo, certo? Vou colocar aqui para você só como com um exemplo aqui, tá? Vou colocar aqui uma, uma, uma data aqui bem aleatória, certo? Perfeito, tá? Coloquei aqui, aqui você... Ele vai pedir para você colocar aqui o um número de telefone, tá? Isso aqui é, ele pede às vezes para você confirmar para te mandar um código, para você colocar, confirmar o código, tá? Então muitas das vezes também, como a conta é nova, tá ele não vai te cobrar não vai te pedir o código tudo mais para você confirmar aqui então você pode descartar aqui que tá aqui ó opcional ele não tá informando tá isso aqui é opcional tá bom mas por enquanto ok se você passar para criar mais novas contas por exemplo ele vai te cobrar já o número de telefone então você fez preencher aqui vai clicar aqui em próximo tá bom de um próximo aqui certo vai rolar aqui embaixo você vai marcar essas duas opções beleza você vai clicar em criar uma conta Vão criando a nossa conta, tá? O e-mail, beleza? Criada a conta, perfeito. Então de forma automática o YouTube ele vai vincular, ok? O e-mail aí o próprio YouTube, tá? Pode ficar tranquilo com isso, certo? E aqui mesmo aqui dentro do e-mail você já consegue acessar o YouTube, tá? O aplicativo do YouTube. Aqui nessa opção aqui, ó, você vai clicar, beleza? Vai clicar no YouTube é que estamos dentro da nossa conta do youtube mas antes de todos os processos a gente precisa fazer aqui algumas configurações para gente começar a trabalhar deixar todo configurado todo e organizado o nosso canal beleza então você vai vir aqui ó tá na opção aqui de perfil certo que você vai clicar temos aqui ó cria um canal tá é a primeira opção vai clicar esse ponto é muito importante que aqui você vai tomar uma decisão se você quer criar um canal de autoridade ou quer criar um canal de nicho? E lembrando, tá? Se você for criar um canal de nicho, cara, crie uma parada real. Não crie é, canais aí que as pessoas fazem de qualquer forma e depois você vai ter dor de cabeça, vai tomar bloqueio vai aí é, é, tem muitas outras coisas envolvidas. Então, decidi isso legal, tá? Eu realmente eu criaria um canal de autoridade, tá? Eu já acostumei também com isso, beleza? Mas você pode, nada te impede de você começar. Ok, é criando aqui um canal sem aparecer. Você pode fazer assim, tá? Mas que gere valor para as pessoas, que gere conteúdo, que conecte, que realmente que agregue valor, que ajude as pessoas, tá bom? Não é criar um vídeo de vendas, porque as pessoas montam um canal assim, sem aparecer, e de fato criam, montam ali vídeo de vendas, aí tá? empurra e acho que as pessoas vão comprar e YouTube ele não quer, tá? Que você faça isso. Ele quer que você ajude pessoas com teu conteúdo. Nada te pede de você fazer uma oferta ali no meio do vídeo ou no final do vídeo. Beleza? Mas faça de forma estratégica. Beleza? Para você não ser penalizado aí depois. Tá? Então, nesse ponto aqui, você pode sim, tá? Colocar a tua foto aqui. Ok? Se você for, né? é um canal de autoridade. Você pode colocar aqui no um logo também. que fazer o um upload de imagem aqui, ó. Vamos pegar aqui uma imagem aqui. Tá? Você pode pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui no um logo. Tá? Só para te dar como exemplo. Beleza? Você pode colocar aqui. Vamos pegar aqui essa imagem aqui beleza então você pode colocar sem mais dar um key aqui tá e a imagem já vai ser direcionada já para o teu perfil beleza Eu vou clicar aqui aqui aqui em cancelar mas você pode aqui também aqui tá aqui nesse ponto aqui você vai definir aqui se você quer manter e tá? tal com o teu nome se for um canal de autoridade se for um canal de nicho você pode colocar uma coisa assim é, de acordo com o teu nicho tá bom como afiliado então nada te pede de você fazer isso aqui mas faça isso aqui deixa confiança deixa um, um nome que é que desperte, tá bom que seja um ano ali amigável ao YouTube tá bom então isso vai ajudar bastante você fez isso aqui você configurou aqui tá é, a gente vai manter aqui fazer que algumas outras configurações necessárias aqui é onde vamos configurar aqui tudo que nós precisamos do nosso canal beleza vamos dar aqui continuidade Deixa tudo otimizado e melhor bem configurado para você por outro aqui bonitinho tudo certinho todo alinhado beleza só clicar aqui na opção aqui tá bom criar um canal beleza clica aqui nesse ponto vamos trabalhar todas as configurações necessárias para a gente deixar nosso canal personalizado e confiável beleza você vai clicar aqui ó, em configurações beleza Cê vai rolar aqui embaixo ó. tem aqui o okay? que você pode clicar aqui ó status e recursos do canal você vai clicar tá bom vamos, vamos aumentar aqui um pouquinho, aqui mais a minha tela tá pequena tá então você vai clicar aqui tá o status de recursos do canal Cê vai clicar você vai clicar agora em continuar, tá bom? A tua conta é nova, então isso aqui vai aparecer para você, é normal, tá bom? Você vai clicar em continuar. E é aqui onde vamos, tá? Configurar tudo que for necessário com as tags e tudo mais. Logo mais aqui em seguida, tá? Temos aqui duas opções, que são de canal e padrões de view, tá bom? A primeira delas aqui é o canal. Você vai clicar. E aqui informações básicas, você vai colocar aqui, ó. Selecionar o Brasil, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Brasil. E aqui são as peças-chave né específico do teu nicho tá bom se você tá divulgando aqui trabalhando tá indicando é, produtos como afiliados não coloque tags de acordo com o teu nicho de mercado tá bom como é que eu faço para mim pegar essas tags você vai pegar aqui numa ferramenta aqui ó, que é chamada rapid tags tá nessa ferramenta aqui você vai colocar aqui ó renda extra tá bom você é de renda extra pode colocar aqui renda extra tá bom você vai dar um enter Tá bom? Vou deixar para você o link dessa ferramenta aqui pra você aqui debaixo do vídeo, tá bom? Fica tranquilo. Então, você vai copiar aqui. Temos aqui a opção de copy, tá bom? Copy, que é copiar. Você vai voltar no seu canal agora. E aqui nesse campo aqui, ó, você vai colar. E aqui nesse campo, você vai exatamente colar as tags que você pegou, tá bom? Olha só que legal. Tá bom? Bom, você fez isso aqui. Perfeito, perfeito. Tá, agora você vai colocar aqui agora. Vamos pegar aqui agora em padrões de view, tá bom você vai clicar aqui ó no canto aqui esquerdo tá clica e aqui temos duas partes também interessante que você deve ficar atento tá bom que é a parte do título certo esse título aqui é super como que você coloque só quando você for é produzir seu conteúdo tá e você pode colocar aqui mas caso que você queira colocar já antes tá é já esse ponto aqui do título é muito importante também tá porque quando você for criar o teu título ele ele já vai estar tá aqui já então como você produz vários conteúdos e automaticamente também vai ser títulos diferentes tá então essa parte aqui ó eu recomendo que você faça aqui uma descrição tá essa descrição aqui vai ser uma uma descrição padrão tá e você vai estar tá colocando todos os teus vídeos ok é aqui exatamente que você vai estar tá colocando teu link como afiliado tá se você tem um link de uma mentoria se você tem um link também de WhatsApp também de um grupo específico tá bom no Telegram Ok, um, um link do seu Instagram, um link do seu canal também, você pode estar colocando tudo, tudo aqui, ó, nesse campo aqui de descrição, tá? Então, em todos os teus vídeos irão aparecer, ok, essa linda descrição, tá? Eu, eu tenho aqui uma descrição já pronta, já, tá, ó, já selecionei aqui, vou copiar, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês como que ela vai estar tá aqui dentro, tá? Aqui desse campo, vou colar aqui dentro. Olha só que legal, tá? Tá aqui todos os meus links, tá bom? Você já pode ver aqui, ó. Aqui são todos os links clicáveis, tá bom? São ferramentas também, são é, treinamentos meus, são mentorias minhas, tá bom? Consultoria específicas, certo? São, são produtos meu também, ó. Então, é aqui exatamente onde tu vai colocar os seus links, tá bom? Faça a forma correta, tá bom? Nesse campo aqui você pode estar colocando, tá bom? Colocou aqui, fez esse processo. Simples tá bom agora você vai só salvar você vai clicar agora em salvar tá e perfeito salvo tá bom vamos voltar aqui novamente aqui em configurações novamente para gente continuar e finalizar as demais configurações então vamos continuar aqui com o nosso processo tá bom você vai rolar aqui agora embaixo tá bom você vai é, manter aqui com essa opção aqui marcada permitir que todos os espectadores criem clipes em meu vídeo Nesse post de qualificação para recursos, você vai clicar nele, tá? Então, você pode ver aqui que a primeira opção já está ativada, ok? Temos aqui a opção 2 e a 3, que precisa também né? estar tá qualificadas, beleza? Então, mas isso aqui é simples de se fazer. Então, você vai clicar aqui nessa segunda opção aqui, ok? Você vai colocar aqui, ó, verificar o número de telefone, tá? Você vai clicar nele. Então, isso aqui é muito importante você executar, beleza? Então, você vai colocar aqui ó, o número de telefone. Tá, coloca o seu número de telefone que ele vai te mandar um código nesse mesmo número, tá? E aí você vai confirmar aqui, tá? Ele vai só confirmar para ver se realmente é você. É só isso, tá? Você confirmou, deu um OK, pegou o código, tá? E inseriu, tá tudo certo? Beleza? Ele vai só te mandar um códigozinho, é simples, né? Para você ir de volta e você vai só colocar aqui e confirma. Beleza? Confirmou aqui, beleza? Isso aqui vai, já vai estar já vai tá, né, qualificado, beleza? É bem simples. E aqui na opção 3, na opção 3 aqui, recursos avançados, você vai clicar aqui também, ok? E aqui já na opção 3, recursos avançados, tá bom? Quando você preencher aqui tudo aqui certinho, vai tudo ativado, tudo qualificado certinho, ok? Ele vai estar tá aqui confirmado para você aqui, tá? Para você acessar os recursos. Então, mas isso aqui é bem simples, isso aqui não, não tem mistério nenhum, tá? Para você fazer, isso aqui é bem simplesinho, beleza? Temos aqui agora, permissões, tá? Nesse lado aqui, ó, tá? Tá tudo certo, você pode manter aqui, pode ficar tranquilo. Ok, tá tudo certinho aqui, certo? Vamos corrigir aqui, ó, a comunidade, certo? Então, você pode manter aqui também, ok? Não mexe, que isso aqui são outras coisas que, que não vem ao caso, beleza? Então, isso aqui você pode manter, certo? Tranquilo aqui. Os padrões também de viu também. Não mexa, porque você tá começando agora. Opa, opa. Os padrões, tá? Você não mexe aqui também, ó, Tá? Não precisa mexer porque até porque o seu canal é novo, ok? Então não precisa você mexer nisso aqui, certo? Então é bem simples, não é contratos aqui, ó. Então tá tudo em branco, certo? Geral aqui em cima aqui você pode manter aqui um dólar americano, tá tudo certo? E vai clicar em salvar. Precisa aqui só de colocar uma thumb para cá, né? com Para teu perfil. E para finalizarmos essa configuração, vamos fazer aqui um, um único ajuste que precisa, que é muito importante, essa parte para o nosso canal. Então, vamos clicar aqui ó, em personalização, tá bom? Aqui abaixo do perfil aqui, você vai estar o teu perfil aqui. Você vai descer aqui embaixo, vai clicar em personalização. Clica. E aqui nesses pontos aqui, que vamos trabalhar, ok? As nossas configurações, beleza? Temos aqui, ó, tá o brand aqui, ó, o brand beleza e aqui nesse ponto você pode alterar a tua foto de perfil que colocando uma marca eu coloquei aqui tá como exemplo para você eu dei aqui certo é que eu coloquei uma imagem minha mas você vai pode mas você pode mas você pode estar tá colocando aqui uma logo tá ah, eu não quero aparecer tá é mais assim eu quero aparecer porque eu quero ser autoridade tá você pode também tá colocando aqui tá mantendo aqui ó assim como tá aparecendo tá eu, mas eu não quero aparecer eu quero colocar uma logo então coloca uma logo chamativa uma logo que transmita confiança tá que gere aquele aquele interesse tá aos olhos de quem vai estar tá vendo o teu canal quem okay? não faz uma coisa é, tosca não faz fazer uma coisa real uma coisa verdadeira uma coisa que realmente passa energia positiva para o público tá que você quer atingir certo então, você vai clicar é, você pode você pode estar tá alterando aqui também tá tem aqui a opção aqui de alterar certo você vai clicar aqui você pode pegar uma imagem aqui específica tá bom tá tudo certo beleza e aqui mais embaixo aqui ó temos aqui também nossa logo, né, que você pode estar tá colocando aqui, é, que vai ser o, a, o, aquele template da, da parte de cima, tá, do canal, ok? Vamos clicar aqui em enviar, certo? Temos aqui já um templatezinho que já peguei, que já tem no meu computador aqui, tá? Mas você pode estar tá criando no Canvas, eu vou clicar aqui, ó, tá? Então, eu criei para dar como exemplo para vocês aqui, tá? Mas isso aqui é simples de fazer, isso aqui é bem simples, eu vou clicar aqui, eu vou entrar aqui, ó, no Canvas aqui, ó. no Canvas, tá? Eu fiz isso aqui no Canvas, tá? O Canvas, ele é... Ele é bem prático, ok? Também é gratuito. E para te ajudar, ainda vou deixar o link dessa ferramenta, que do Canvas, aqui de baixo para você. Para você não estar tá indo aqui buscar, que forçar no Google. Ok? Só clique aqui embaixo do vídeo, aqui e pegar esse link. Beleza? Então aqui você, você consegue montar, ok? É Certinho. Ah, mas não sei o tamanho. Qual que é o tamanho? Então aqui, bem simples. Vai vir aqui, ó, em compartilhar aqui, ó. Tá bem aqui embaixo. E logo aqui embaixo, ó. É aqui embaixo. É aqui embaixo, aqui na é opção baixar. Vai clicar. E tem aqui o tamanho aqui, ó. bem aqui, ó, o tamanho dele, tá? Aqui, ó, de 2.560 Pix, tá? Por 1.440 Pix, tá? Esse aqui é o tamanho ideal, né? para você colocar a capinha aqui em cima, tá? É, do teu canal, beleza? Então é bem simples, certo? Então é feito isso aqui, vamos voltar aqui pro nosso conteúdo aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos clicar aqui um pronto, beleza? Ó, você já, já pode ver que já, ok? Já apareceu aqui, né, uma outra cara. Ok? Já foi mudado. E aqui embaixo aqui, temos aqui, ó uma logo, tá? Você vai pegar uma logo. Você pode pesquisar uma logo para criar sua logo. Beleza? Então eu vou clicar aqui em enviar. Vou pegar aqui essa logozinha que escreva-se Clica, tá? Essa aqui foi muito top. Você pode também tá pesquisando no Google também, tá? Que é bem simples de você pegar essas logos. Ok? No Google mesmo você pega. Vou clicar em abrir. Tá ó? Legal. Vou clicar um pronto aqui, ó. Ok? Então, é, sempre que é, for rodar nossos vídeos vai aparecer para gente que essa logo tá essa logo ela, ela vai aparecer de forma, de forma automática ok é que você pode definir se você quer que ela apareça no final do vídeo é ou no início ali né é, no tempo do vídeo ou o vídeo todo você pode marcar aqui eu vou marcar aqui o vídeo todo tá então marquei aqui essa pessoa aqui de baixo ok então feito isso aqui vamos, vamos ver aqui opções que é informações básicas ok então, você pode corrigir você pode ver aqui isso aqui você pode Matheus, você pode colocar aqui, ó, uma descrição aqui, ó, ok? Do que, é que realmente o seu canal se trata. Ah, meu, meu, meu canal é de afiliados, meu canal é de é, como ensinar as pessoas, tá? A empreender, a ter um negócio próprio, ó, de renda extra, você vai colocar aqui nessa descrição. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Tem aqui uma descrição aqui pronta já, que eu já tinha pronto, certo? Vem aqui embaixo, ó. Pegar aqui, ó, certo? Você pode colocar qualquer uma descrição que seja específica em cima do teu nicho, tá Vou falar aqui ó ok então aqui aprenda a criar um canal no YouTube e aumentar a sua chance de sucesso como afiliado Neste vídeo você vai descobrir as melhores estratégias e dicas de marketing para atrair mais visualizações e conversões além de aprender como monetizar o seu canal e aumentar o seu potencial de ganhos não perca tempo e comece agora mesmo a criar o um conteúdo de qualidade e relevante para a sua audiência tá então certo você pode manter aqui também o qualquer um e-mail caso que você queira também aqui são os links Tá? se você tem um link aqui como afiliado por exemplo você pode colocar aqui ó, adicionar aqui o um link você pode pegar um link seu por exemplo um link de WhatsApp você pode colocar aqui ah tem um produto que eu quero divulgar certo eu quero divulgar um produto meu como afiliado você pode colocar aqui ah mas eu tenho um grupo secreto um grupo específico lá no WhatsApp no Telegram você pode também fazer esse link tá bom é, pode colocar aqui então você vai dar um, um título aqui o grupo ó grupo no Telegram grupo VIP né você pode colocar assim o grupo VIP no Telegram, certo? Então é bem simples ao é grupo VIP. Você pode colocar ó, você pode colocar grupo VIP no WhatsApp? Tá? Ó, não tem problema. O grupo, grupo VIP no WhatsApp, então é bem simples. Tá? E aqui você vai colocar aqui simplesmente o link. Beleza, o link aqui ó. Tá? Você pode colocar aqui o link você pode colocar aqui o link de afiliado o link do, do grupo ali específico né para você trazer essas pessoas para o grupo né seja ali para o um Instagram seja... você pode colocar teu link teu do teu Instagram aqui tá bom você pode colocar aqui Instagram você pode colocar o link do, do, do seu Instagram aqui por exemplo tá por Exemplo, tá? vamos colocar aqui o Instagram vou colocar meu Instagram vai colocar aqui ó tá meu Instagram você pode Perfeito, vou, vou colocar aqui dentro tá perfeito tá bom coloquei aqui ó o link Ok tá tudo certo? perfeito então você pode colocar aqui até cinco links tá bom meus primeiros cinco links tá você pode colocar aqui até cinco links específico é muito top isso aqui aqui você consegue montar uma estruturazinha legal interessante né? para as pessoas poder clicar ok é para ela comprar um produto teu se você tem uma lojinha por exemplo né você tem um produto ali como afiliado você você tem é um grupo vip no telegram um grupo vip no whatsapp o que você tem o teu Instagram ali, que direciona a pessoa, né? A venda também lá. Então, isso aqui vai ajudar muito, né? Para você potencializar e também escalar um pouquinho as tuas vendas, tá bom? Com esse poder aqui, com essa ferramenta. É Aqui embaixo, você pode colocar um e-mail, tá? Um e-mail de contato. Coloca um e-mail, seu, um e-mail que, é, que, que, que as pessoas possam entrar em contato com você. Possam tirar dúvidas, possam te mandar ali um algo específico. Então, isso vai ajudar bastante, tá? E mantém todo esse padrãozinho aqui, toda essa estrutura super organizada, porque isso aqui é a longo prazo, você vai ter um negócio de verdade, ok? Não é fórmulas mágicas, mas sim um negócio que vai te gerar lucros, também tá na tua jornada, beleza? Então, feito aqui todas essas configurações, bem simples aqui, você vai clicar em publicar. E legal, ó, já feito isso aqui, ó, tá se atualizando, tá? Perfeito, vou agora, clicar agora aqui, ó, em acessar o canal, clica. E olha só como que o canal fica, né, a cara do canal fica, cara, muito top aqui, ó, o meu Instagram, onde tá aqui, ó, certo? O meu Instagram tá aqui, eu posso clicar aqui, ó, eu vou, eu vou acessar o meu, o meu Instagram, olha só que legal, que interessante, certo? Então isso aqui é bem, bem importante mesmo você manter com todos esses conceitos aqui, é, bem alinhados, tá bom? você pode ver aqui, ó, tá aqui o meu nome aqui, ó, isso aqui, ó. Cara, você que tá passando muita autoridade, ok? É isso que eu falo para vocês: criar uma parada que vai te trazer retorno, ok? Sem dor de cabeça de bloqueio, tá sendo uma penalização nenhuma do próprio YouTube, certo? Então, faz a coisa certa, faz a coisa acontecer. Beleza, galera, para você que assistiu esse vídeo aqui até o final, cara, deixa aqui embaixo que é seu like que é seu comentário que vai me ajudar bastante. Ok? E também vou deixar aqui no finalzinho que também outros vídeos para você estar tá acessando também, estar tá conhecendo melhor, tá bom? E para complementar esse vídeo, esse conteúdo, vou deixar para você um outro vídeo aqui, ó, aqui nesse ladinho aqui, tá? Vou deixar aqui um aqui em cima e o outro aqui embaixo aqui, tá? Para você acompanhar e ver como é que eu fiz para me bater 4 mil horas e mil inscritos, tá bom? Em três meses consecutivos, certo? Então, aqui não existe formas mágicas nem é, frucaturas, então existe a forma certa que você vai executar a partir de agora, tá bom? E agora gente é só você produzir seus conteúdos, tá? Comece agora a traçar o seu caminho, comece a fazer suas postagens estratégicas alinhadas e profissionais, ok? Trace é, um plano, beleza? Comece a trilhar o caminho ali específico de acordo em cima do teu nicho. Se você busca em criar um canal de sucesso, se você busca de ter uma renda no longo prazo com o YouTube, comece a gerar valor, tá? Não pegue vídeo qualquer e jogue no YouTube porque isso não vai te gerar nenhum tipo de resultado ok traga conteúdos que tenham conteúdos de valor tá traga conteúdos que tenham conteúdos de valor ok que ajude as pessoas a se direcionar de um ponto a, a para um ponto B tá e nesse processo nessa jornada tem ali elementos persuasivos dentro do teu conteúdo que pode direcionar a pessoa ali para uma oferta e ela pode comprar o seu produto então faça isso aqui que vai dar muito certo tá bom pense sempre em ajudar as pessoas, não definhar produtos de garganta baixa aí, como todos os afiliados aí, a maioria, ok? 99% executam hoje, ok? Busca por coisas fáceis, porque isso você não vai achar, então, executa o certo, para você co coletar, ok? Colher frutos bons, frutos lucrativos no longo prazo, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado demais, ok? Espero que você tenha gostado de mais de conteúdo, beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até um próximo vídeo.